cirurgia que eu fiz foi é outra outra vida. Eu não conseguia antes amarrar o cadarço do sapato, não conseguia botar a meia e agora consigo fazer isso e andar no quadril perfeito. já. Espero fazer a segunda cirurgia dos dois joelhos, poder trabalhar normal e fazer caminhadas que eu gosto de fazer. Tá bom, muito obrigado por tudo e a todos. Ah, o que eu quero mais é fazer trabalhar na minha propriedade, né, que eu tenho a propriedade aqui no interior. O que mais eu quero fazer, vejo o serviço aqui, não posso fazer, né. É isso que mais que eu quero fazer, voltar à atividade, ativo, né.